E a corrida em pequenos ambientes? Bom, o interessante é você pensar o seguinte, você vai estar em pequenos ambientes, você vai ter que dar muitas voltinhas, né? É o tempo inteiro batendo e voltando, batendo e voltando. Qual é o grande problema de bater e voltar, bater e voltar? Bem, primeiro é que você vai estar contornando, fazendo giros a todo momento. Então toda curvinha é interessante você pensar em como você está fazendo isso. Uma hora vai automatizar, ainda mais você vai fazer várias voltinhas para um lado e para o outro. Então, as primeiras voltas é interessante você, de forma consciente, pensar em como você está fazendo esse giro do corpo. Beleza? Você está afundando o seu pé e girando em cima da base, mantendo o pé firme enquanto o corpo está girando? Gostaria de lembrar que isso pode ser bem prejudicial para o seu joelho, tá bom? Que o pé fica firme, o joelho vai e o pé está aqui. Então, você pode gerar um estresse ali no seu menisco, Ok? Então, a preocupação principal é essa. Dificilmente você vai conseguir botar uma grande velocidade, né? Porque a parede está logo ali na frente, você vai ter que frear, ou então você vai ter que ficar freando e voltando, freando e voltando. Então, você regular essa velocidade e voltar, né? Para fazer um movimento mais fluido, porque a corrida também tem que fluir. E você trabalhar essa percepção do deslocamento do seu corpo, essa percepção... É fundamental, porque corrida é percepção. Então pode ser interessante, mas também pode ser muito entediante. Então coloca uma musiquinha, sei lá, liga a televisão, algum canal que possa te distrair. E é uma opção que você pode fazer, tá? Mas os cuidados, lembre-se da curva, da repetição do movimento, de não acelerar muito, de não fazer freadas bruscas, digamos assim, para fazer uma, uma, uma corridinha. Se for fazer no sei lá no na sala rodando ali não sei qual o tamanho da sua sala você vai ficar em voltas pô lembra sempre de fazer metadinha para um lado metadinha para o outro porque você tende a balançar para um lado aí vai para um lado cinco voltas dez voltas para um lado dez voltas para o outro beleza gente mas é possível ser feito beleza